Me tiraram tudo, me tiraram todos, ainda resta a fé A cada golpe da vida eu continuo de pé Os meus inimigos tentam me buscar, Mas eles esquecem que estrelas demora a apagar. Me tiraram medo depois de tanto desespero Um tiro no peito pra dar fim ao sujeito Tentam me calar, mas nem a morte é capaz Do meu legado apaga. Eu sei que você não me conhece, então anota, não esquece. O destino é grandioso para nós. Coloque os olho no chão e faça uma paz pedindo mais proteção. O mundo é pequeno para nós, quem ser voz vai dizer se estou certo ou não. O meu próximo combate mesmo, mas antes aprenda a se amar primeiro. A vida é para os fortes, a morte não é para os fracos. Enfrentar todo dia, mais um novo diabo requer é esforço e concentração, nem todos nesse mundo são bons. Me tiraram tudo, me tiraram todos, ainda esta fé.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 eu aprendi bem cedo, perdi o medo Descobri que não era amor, era desejo O desejo me corrompeu por dentro Achei que você era pura, mas se tornou veneno Quem diria que eu seria meu próprio algoz E agora quem reza por nós, levante a mão uhum. Quem um dia duvidou que eu seria um vencedor Shhh. Agora se calou